Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rima HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Hum, e agora eu te bato porque eu dou choque no seu circuito. Pra mim, eu sou mais um louco da cena. Eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não, você não vai ganhar por muito. Sabe que eu Gimo, você é um pela saco. Em questão de vida, tenho 7 vidas. Só que eu nem me acostumo, elas não chama de gato. Só que a Agora você é fraco, sabe por quê? Que eu mandou um o papo. Eu era um gato, eu tinha sete vidas, tenho três porque a morte eu tô fudendo de quatro. Você <risos> <risos> tá ligado que agora você tomou no cu, Você tá trazendo com a morte porque tá com a cara feia, você tá com câncer igual Deadpool. Ah, você tem sete vidas, então eu te mando para rola. Ei gatinho, não esperava me trombar, enquanto você tem sete vidas eu tenho 14 bala. <risos> Eu já rimo, nessa daqui você se ferra Falo que o Breno é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra Tudo bem, vou fazer valer a pena Sabe que agora você comete falha Tenho sete dias, então vou mandar sete rimas E em cima do prato ganhando sete batalha Uou! E agora cê tá sendo um cara imaturo Você só tem câncer, sabe que vai morrer Você não é um cara que tem visão de futuro Como você sabia quando você ia morrer? Você pra mim é um cara desqualificado Você só sabia quantos dias tinha de vida Não sabia que na segunda-feira ah. ia tomar o Prado ah. Ah. Ah. Ah. Sabe o que eu faço? Leigo calma que eu te dou um corte Visão de futuro então sua vida é aborte! Entendeu? Oh. Tipo o abote! Vou fazer isso rima de verdade Minha calamidade, minha calamidade Você perdeu, o gravo vídeo na liberdade Cê tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente Sua visão é de do? Porque eu tô passando à frente oh. Cê tá ligado que você é atrasado O abote é a visão de futuro O prado tá tendo na visão do furado oh. Não é a visão do furado Furado é somente seu papo, eu. Vou fazendo essa punch, sabe que Brenos aqui já surpreendeu Visão do passado, visão do futuro Cê leva atrás, visão da frente Até porque eu mato no momento Se prepare exterminador do presente oh! é é é, Aí cê vai tomar tiro no peito e sem todo o respeito, vai se fuder Ei Vitor, tu vai me dar um iPhone e eu só tenho Xiaomi, mano Eu vou gastar com você oh! Pelo amor de Deus, mato você e toda a sua equipe Rocket De celular, eu sei qual é o, o seu Acaba com o teu show que eu vim matar o teu Pocket oh! Eu tive um desse milhão atrás, mas é meu parceiro Nunca que foi um presente dos meus pais Sobre o Pocket ou Samsung, o Galaxy 10 ou a mais Fala pai, porque quando eu rimo, você não é capaz Vai falar de celular, de sistema que às vezes trava meu parceiro, eu sou um AK se eu te travar, sua alma vaza Então, mas vem a calma Para de falar merda de marca meu parceiro, senão na sua cara eu deixo a marca É claro que você falou de fundo acho que tu tem no code Ele foi rimar e travou a tua mente, já fez download? Não, não, mas, ó, academy, tá aparecendo stack na mente do macrão tu veio pra fazer um backup Nossa, ele quer fazer um backup, então cê lembra Que meu parceiro comigo, cê não arruma e cê não aguenta Sem maldade pai, agora eu vou é te tirar Ele tá fazendo backup, mas você saiu do ar Eu não sei do que eu, agora, que eu, sou. Sou. eu vou fazer eu fui fazer o backup, sendo que eu parei backup. Você não entendeu que agora link nesse ringue Backup pra minha é rapper, backup é tu é Burger King. Oh! Verdade? Eu vou falar o que, meu parceiro? Um lanche mó da hora, bom de comer. Mas aí, aqui você não é MC. Você quer falar de computador, laga o freestyle e faz TI. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Fazer TI, porque eu nasci mais ético Pra rimar igual a mim Você faz um curso técnico Pega a visão, beca, você mandou mal Tu alimenta o teu puxa alimento espiritual oh. Agora a sua casa cai Parceiro sem maldade Quer rima, aprendi com o pai Falou sobre internet, aí não passou nem wi-fi A rua ensina a rima Que é técnica é o Senai oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. No seu próprio beat, hoje você se fode. Cê sabe você vai tomar. E pra casa cê vai voltar. Rimas em três: três, três, dois, Sem falar até eu mando bem. Jogando em Street Fighter cê morreu. Rado quem?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 atravesso, o não virou, tranquilo, vou ah. te virar do avesso Tudo bem, mas calma aqui, agora eu já vou impactar Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora se errou E a lembrança que eu ensinei, o join a é fazer flow oh. O dia que foi esse dia, do dia do otário, acertou, miserável <risos> Yeah quem mais quem? você não sabe quem dois que veio? você virou ah. o Ken da Barbie uh -oh. Uh -oh. O escroto, Falou até essa fita ele é o kakaroto Você não vai entender sabe que eu já guímo sei, tomou no cu perdeu pro Red então apela pro nível Blue uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Por isso cê toma um porre levante anda já que tá de pé do barão apenas corre até porque você tá ligado, outro aqui agora, você tá fudido Você não corre do cante contra o cante você só corre em perigo Ele falou pra eu correr, tô na batalha e eu avanço Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero Porque se eu tiver parado eu não alcanço Por isso agora realmente o Volt Tá ligado, contra mim não pode Minha mente nunca dá blackout Você não soube aquele Zenbolt De novo essa rima, meu mano, e eu nunca falho É tipo pode te ataco como se fosse um raio Ei, hey, você tá ligado? Meu mano, não pode ter certeza, você tá à toa Eu me sinto os um deus do céu, eu observo todas as rimas boas oh! E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora e eufemismo Já que você falou que é raio, vai perder pra um poeta de trovadorismo oh! é por isso que eu trovadorismo. Oh! Tá ligado oh! que é que eu não ramelo O seu raio nunca vai vencer, porque na tua frente eu relâmpago amarelo oh! É que eu nunca amarelo! Você é trovadorismo? Só que o precisa da minha empresa o empreendedorismo. Oh! É por isso, meu mano, que eu tenho destreza. Mas o rap com muita clareza, cê não vai ser da minha empresa. Eu não vou ser da sua empresa. E da empresa eu não quero o seu sócio, mas eu descobri sua fraqueza. Pequenas rimas, grandes negócios. É por isso que eu estou melhor Tá ligado que agora você é falho? Acho melhor abrir uma empresa, eu sou assinar aldeia pra tu me dar trabalho. Oh! Liga do mano, seu verso incendeia. É se pequenas rimas fossem grande negócio, você seria o melhor da aldeia. Oh! E não, por isso eu faço a bracadabra. Você acha que é o monstro da construção porque conhece algumas palavras? Obviamente você tem mais título, porque eu não sou uma pedra de tropeço. Mano, porque você é melhor e sei porque tá desde o começo. Mas se eu parar pra pensar, cadê a aldeia? eu o nome do Kant? Você era o melhor da antiga, o atual sou eu, basta olhar pro rank. Oh! X. Meu talento diz, é por isso, parte agora desse movimento. Fiz, vai escrever com Giz, tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. É, passamos assim, é o um macaco que tá louco, achando que vai ganhar de mim. É, vai hoje tomou no cu. Macaco louco, cê trombou o próprio Ozaru. Eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco, falou do Ozaru Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cu. Não, não, É Eu primo desse jeito, sem nove cu, eu sou nove conceito Aí você vai entender, a rima é rara Sou lutador e você toma no nove cotovelada na cara é. Eu tomei 9 cotovelada, levanto 10. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não existe combate vencido em, em um golpe uhum. só. Em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô A corda vocal espalhou ou a canela que quebrou.